Experimentações culturais, artísticas e tecnológicas. Debates, envolvimento comunitário, explorações pelas cidades. Jovens urbanos, ele é uma oportunidade dessa galera perceber o real potencial que eles têm, muitas vezes eles não percebem assim. Então é é uma oportunidade para ter contato com outras culturas, com outros espaços. No começo a gente achou bem assim que ia ser uma coisa chata. Ia ser igual os outros programas que a gente fazia antigamente. Mas o Jota mostrou pra gente que é uma coisa inovadora, uma coisa nova. É como se estivesse motivando um sonho que está dentro de você. A gente está discutindo temas atuais, não né? aquelas coisas chatas, antiquadas. Idealizado pela Fundação Itaú Social e com coordenação do Sempec, o programa Jovens Urbanos existe desde 2003 em São Paulo e em diversas cidades do Brasil. Nos últimos anos, tem atuado também no Espírito Santo, na cidade de Serra. A execução local é feita pelo Labmui, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. Programa Jovens Urbanos, educação com mais cultura, comunicação e tecnologia.